Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós vamos descobrir que nome vocês escolheram para o meu peixe. Eu demorei um mês e pouco pra postar esse vídeo Porque quando meu peixinho chegou Ele acabou contraindo uma bactéria O aquário contraiu uma bactéria Enfim, ele tava com um papo, assim, inchado E eu tratei ele com um remedinho E quando eu coloquei ele no aquário maior Tratando com remedinho, ele ficou bem Em três dias ele já tava bem Só que ele acabou ficando com a bexiga natatória negativa O que é isso? Vou mostrar aí pra vocês um vídeo dele de agora Hoje ele tá parecendo normal, porque tá calor Mas ele nada meio pra cima, assim Com a cabeça mais inclinada pra cima quando ele fica no fundo do aquário, ele costuma muito deitar, porque a bexiga natatória, que é aquela bexiga de ar que faz os peixes flutuarem, faz eles nadarem retinho, assim, ela tá com algum problema, eu não sei o que é, não consigo descobrir, mas eu tô cuidando dele de todas as formas possíveis, tem plantinha ali pra ele deitar, ele tá bem, não tá sofrendo, eu li bastante sobre isso, e eu tava esperando pra ver se ele realmente sobreviveu ou não, né, porque a gente não sabe, é um peixe, não tem como a gente ver coisas assim. O que deu pra perceber mesmo foi essa coisa da bexiga e... Eu fiquei esperando pra ver se ele ia se recuperar e ele tá bem. Então, a gente vai ver qual nome foi o escolhido. E depois eu vou contar pra vocês a história do meu peixe que teve uma cirurgia. Estou vindo aqui no meu canal, o vídeo já está aqui. Vamos ver as nossas opções. Mastery. A minha mãe dando uma opção nada criativa, eu vou ignorar. Mas falando da minha mãe, esse livro que tá aqui atrás é dela. Ela é escritora, a página dela tá aqui embaixo pra vocês curtirem no Facebook. Deem uma olhada lá, tem o um site também. Também para vender, caso vocês queiram comprar. O meu pai também deu a ideia de D'Artagnan, que ele falou que é dos Três Mosqueteiros, ou quatro, sei lá. Red Blue. Pe Peixe -Alta. Poxa, Matheus. O Matheus é o que apareceu no vídeo do jogo de texto, ele tá aqui. Alisson. Esse nome que eu não consigo pronunciar. Chabler? Kleber? Ok, nós fizemos esse vídeo, mas tem um empate. Eu vou deixar o meu voto ali, porque meu voto conta. Eu votei em todos que eu achei legal também. Podem ver aqui que eu não votei em todos os comentários. Então, eu vou deixar aí pra vocês escolherem. Votem aí embaixo. Escrevam aí se vocês acham que deve ser Kit que, tche... que... Ou peixe analta Por favor, decidam por mim porque eu estou confusa E agora a história do meu queridíssimo peixe Nami Era o nome do peixe Eu tinha ele por... Eu tinha, fiquei com ele acho que por um ano Não, foi menos Foi uns oito meses assim Ele começou a criar um tumor Nas costas como só levantar Só que ele estava bem ele comia, ele nadava, tudo certo Tudo tranquilo, e a gente acaba Meio que ignorando isso, porque a gente não quer Que seja nada muito grave E ele era um peixe, né gente, eu ficava assistindo Ele assim, até que teve um dia Que a minha irmã, que é veterinária <risos> Não de peixe, tá? Ela passou pelo aquário e falou, olha, seu peixe tem um tumor. Foi bem na época que eu fui viajar pra praia, foi no fim do ano, assim. Ela levou ele no hospital da Federal, daqui de Curitiba, e ele realmente tava com um tumor. Teve até suspeita de tuberculose, acho que é, que a gente não pode nem manusear o peixe, senão fica, a gente fica com umas feridas na mão. Não sei se é tuberculose, agora eu não lembro. Mas enfim, é uma doença contagiosa pra humanos também. E eles decidiram que iam fazer a cirurgia no peixinho, quando viram que não era essa doença contagiosa abriram o peixinho, o peixinho morreu não sei se foi da anestesia, não sei do que, que foi, eu assisti até alguns vídeos de peixes fazendo cirurgia e infelizmente ele não sobreviveu foi isso gente, essa foi a história do peixe e como empatou os nomes, eu quero que vocês desempatem aqui embaixo, por favor se vocês não gostaram de nenhum dos dois nomes, nem peixe Naldo nem Shebler Coloca um terceiro nome aqui, se o seu nome que você colocou diferente for mais votado vai ser esse nome, tá? Porque as opções, convenhamos, não são muito boas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau!